A como instituição tem um papel fundamental no combate à violência contra a mulher. Mas o papel é acolher essas mulheres que sofreram violências, acolher os filhos delas que também sofreram violência e também prestar um apoio humanizado. Eu acho que esse é o nosso principal papel. E falar sobre violência doméstica, nós temos que falar sobre violência contra a mulher, violência doméstica, violência no trabalho, violência sexual de forma aberta para que isso deixe de ser tabu, que passe a ser amplamente discutido e combatido. Eu sempre acreditei que as mulheres Podem ocupar a função que elas quiserem Eu aprendi isso em casa Tanto que a referência na minha casa é a minha mãe Então eu acho importante que as meninas cresçam Com esses exemplos de mulheres que ocupam cargos importantes Minha mãe era professora, eu achava incrível o fato de que ela ensinava as pessoas é Isso que eu acho, é empoderar as meninas Para que elas tenham esses exemplos de mulheres Que hoje ocupam cargos de relevância Para que elas olhem e pensem Esse é meu exemplo E não uma mulher que seja submetida a qualquer tipo de violência Ou qualquer tipo de discriminação Quando, no meu concurso em 2010, foi o segundo concurso aqui da Defensoria de Rondônia, eu fui a única mulher que tomou posse, junto com outros 15 homens. Um dia muito feliz para mim, mas alguns dias depois eu escutei de uma pessoa que talvez eu tivesse sido a única mulher que tivesse sabido cruzar as pernas direito para passar na prova oral. E isso foi muito agressivo para mim e até hoje eu carrego isso comigo frases como, existem mulheres que são inteligentes, você não escuta isso em relação a um homem. Então há essa violência velada e às vezes nem tão velada, às vezes direta, como foi a frase que aconteceu comigo, eu achei bastante direta. É um entrave para que as mulheres cheguem aos locais que elas querem. Por exemplo, uma mulher que é vítima de estupro. Quantas vezes ela tem que contar e recontar e se tornar vítima mais uma vez dessa história? Como se ela precisasse sempre provar que ela foi vítima. Como se a primeira impressão fosse que ela estivesse mentindo. Então há entraves, ainda há esse preconceito contra a mulher. Acho que quando a mulher chega até os locais de atendimento como vítima de violência, a gente não pode fazer com que ela seja ainda mais vítima, aprofundar essa situação de vítima dela. O acolhimento humanizado é saber ouvir, saber encaminhar juridicamente, que seja, mas principalmente se colocar ao lado dela como uma proteção, como um apoio que ela não teve, ela já foi vítima, não cabe a nós torná-la vítima mais uma vez. O acolhimento humanizado vem disso. Eu escutei a sua história, eu acredito em você, eu vou lutar por você, eu tô ao seu lado. Eu acho que é isso que é o mais importante. A violência física ela vem acompanhada da violência moral, da violência psicológica, a patrimonial algumas vezes, mas mais a moral e a psicológica. E com a violência psicológica a violência moral, você ofende não a integridade física, mas a, inter... a integridade psíquica interior a alma dessa mulher Então isso é uma violência que só ela sabe Os resultados E por muitas vezes se calam Ou como palavras de baixo calão Para se referir à esposa, a companheira A namorada, a uma colega de escola Os bullying que acontecem em redes sociais Hoje, classificando mulheres Com N nomenclaturas Então essa violência interior É mais difícil de constatar Porque só ela sabe a ferida que ficou Na física, por mais que seja repugnante Como é, é mais fácil de constatar Fundamental, fundamental, eu acho que não só dos homens adultos, mas principalmente a criação dos meninos é criar esses meninos para saberem lidar com uma mulher que tem relevância, que tem inteligência, que tem a mesma competência. Então, enquanto a gente criar homens machistas, a gente não vai ter uma sociedade igualitária. A violência contra a mulher, seja ela de qual forma for, vai acontecer. Então, é necessário que os homens venham, que os homens se juntem às mulheres nessa luta por eles próprios, pelas suas filhas, pelas suas esposas, pelas mães e pelas gerações futuras. E, principalmente, que repassem isso aos meninos que as mulheres e eles são iguais. Qualquer pessoa que estiver sofrendo violência ou se você tiver notícia de alguém que esteja sofrendo violência, procure a Defensoria Pública, é, nós vamos atendê-la da forma mais humanizada, passar todas as orientações, pedir as documentações, auxiliar na obtenção de documentações se necessário e ingressar com as ações necessárias, encaminhamentos necessários para salvaguardar não só essa pessoa, essa mulher é, que está sofrendo violência, mas filhos que sofrem uma violência derivada ou algo do tipo. Então não tenham medo de procurar ajuda, a Defensoria está aqui para isso.